Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador da Vida Magni, e nesta série de vídeos eu vou te ensinar como a filosofia, a neurociência e ferramentas de coaching podem ajudar você a resolver problemas e dar um upgrade em qualquer área da sua vida. No final desse vídeo, eu vou te dar acesso gratuito a uma ferramenta de coaching para você fazer uma avaliação de cada uma destas áreas. Isso é importante porque vai ajudar você a dar os primeiros passos na sua transformação de vida. Você vai descobrir exatamente o que precisa para conectar-se com a vida e encontrar o seu jeito magne de viver. Ou seja, viver com mais qualidade de vida, com mais realização, com mais felicidade. Eu não sei quais dessas quatro grandes áreas da sua vida precisam de mudança com mais urgência. Mas o que eu sei é que o conhecimento dessas ferramentas vão ajudar você a colocar a sua vida no rumo certo para viver com mais realização, com mais qualidade de vida, com mais felicidade. Talvez você queira realização pessoal, ou seja, mais disposição, saúde, bem-estar, conhecimento, mais tempo para você, enfim, mais liberdade. Talvez você queira ter realização profissional, mais recursos, mais status, mais reconhecimento. Talvez você queira mais realização nos relacionamentos com a família, com os amigos, nos círculos sociais, na vida amorosa. Talvez você busque auto e queira se sentir mais autêntico, mais genuíno, encontrar um sentido, um significado, se sentir mais você mesmo. Eu não sei quais são os seus desejos mais profundos. Eu não sei qual área da sua vida você não está satisfeito. Agora o que eu sei é que essas aulas gratuitas vão ajudar você a descobrir como fazer um upgrade em cada uma dessas áreas. Você vai descobrir como se tornar uma melhor versão de você mesmo. Eu quero te trazer ferramentas, métodos, estudos de caso que mostram que pessoas comuns como eu, como você, podem viver mais feliz, com mais liberdade e com mais qualidade de vida. Você vai aprender como ter mais realização e melhorar qualquer área da sua vida 20 vezes mais rápido do que faria sem esse conhecimento. É, eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. E se eu mesmo não tivesse atingido isso, eu ficaria receoso. E se eu não tivesse visto muitos dos meus clientes atingirem isso, eu também ficaria com o pé atrás. Eu não vou falar de nenhuma solução mágica e nem de técnicas que mais parecem uma simpatia, tipo levantar de manhã, dar dois pulinhos para a direita, sorrir para o sol e abraçar a lua. Não, eu vou falar de descobertas da ciência, da filosofia e de técnicas que comprovadamente deram certo com milhares de pessoas. Muito bacana, recomendo. É um curso que abre muitas portas aí, ferramentas maravilhosas, né? As técnicas também, de uma forma bem prática e bem simples, fazem uh, sair um pouco dessa dessa questão conceitual. E isso fez toda a diferença, bem, desde a entrega dos prazos para os clientes, ao me organizar em casa, organizar no trabalho, o desempenho esse, teve um desempenho muito grande, uma melhoria muito grande nisso. É um treinamento simples, dinâmico, ele é completo para fazer com que nós tenhamos um autoconhecimento sobre o que nos atrapalha e o que nos facilita. Então antes como eu tava sem saber o que fazer agora eu já já, já tenho assim um, um caminho a seguir. Ele auxilia bastante a gente na, na organização, na, na, no modo de, de, de gerir a equipe e ferramentas que a gente acaba utilizando no, no dia a dia e passando, né? para o conhecimento para outras pessoas, então, muito produtivo. Valeu a pena porque eu aprendi a me conhecer, algumas técnicas me ajudou a me entender melhor. Eu recomendo a vocês, eu acho que todos deve, devem curá lo Uma forma mais leve de se, de se entender a vida, vamos dizer, eu acho que é isso. É um, é um treinamento confiável, é um treinamento eficiente, vale a pena conferir. Antes disso, eu considero conveniente e educado eu me apresentar. Afinal, é possível que você não conheça o Gilberto Sulva. O Gilberto Sulva é empreendedor, consultor, coaching, palestrante. Ele fundou a Magni Brasil Qualidade de Vida em 2009. É professor de filosofia à maneira clássica, faixa preta em artes marciais orientais, estilo Neikun, é membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching homologado no método Brain Model Canvas, que é um modelo neurocientífico que permite entender o comportamento inconsciente do ser humano e também ajuda a validar ideias na gestão de negócios. E é pai do Davi, um moleque que está com 13 anos hoje e também ele é metido. Metido a, a chique, metido a artista e metido a atleta. O Gilberto é um coach com experiência em atendimento presencial e online e há uma década atua com capacitações e desenvolvimento pessoal e profissional. Mas apesar de eu conseguir resultados como esse, a minha vida nem sempre foi assim. Eu era como você. Como todo mundo. Eu esperava atingir realização pessoal, realização profissional, nos negócios e realização nos relacionamentos, autorrealização. Quando eu falo de realização pessoal, eu estou falando o quê? Disposição, saúde, bem-estar, inteligência, beleza, conhecimento, criatividade, busca por tempo, por descanso aquela busca por liberdade. Quando eu falo de realização profissional, estou falando da utilização dos nossos talentos e do reconhecimento disso, seja financeiro, seja status, seja reconhecimento social. A possibilidade de crescer, a possibilidade de aprender e de contribuir. Você quer ser especial, quer ser único, quer ser diferente. É natural para a gente ser humano. E realização nos relacionamentos, família, amigos, círculos sociais, porque se tem uma coisa que todos nós queremos é amar e ser amado e a autorealização. Ser mais autêntico, ser mais genuíno, ser você mesmo de verdade, ser mais feliz, entender a vida, ter mais equilíbrio e harmonia interior. É a nossa busca por um sentido para tudo isso, por um significado. Depois de trabalhar com muitas pessoas, a gente percebe que existem alguns padrões que nos tornam muito parecidos. E existem também diversas pesquisas que demonstram que as pessoas querem coisas muito parecidas. E se pudéssemos resumir em quatro grandes categorias, o que a gente quer é isso. Realização pessoal, realização profissional, realização nos relacionamentos e autorrealização. Cada um com um nível diferenciado, mas é o que a gente busca. Eu buscava essa qualidade de vida, mas não encontrava. Então eu comecei a refletir e a pesquisar sobre, afinal, o que é qualidade de vida. Será que qualidade de vida é simplesmente ter uma vida boa? Será que qualidade de vida é você viver a sua rotina diária, de acordar de manhã cedo com o som do despertador, pegar um trânsito intenso, trabalhar de 8 a 16 horas por dia repleto de pressões, desafios, stress, pegar novamente um trânsito intenso para voltar para casa, assistir um pouquinho de televisão, ir dormir para começar tudo de novo no dia seguinte? Será que qualidade de vida é você ter um bom emprego, uma boa fonte de receita, um bom negócio? Será que qualidade de vida é você ter condições de comprar um carro para poder ir trabalhar? Ou seria poder ter uma bela casa para poder dormir quando volta do trabalho? Ou será simplesmente ter recursos para poder se vestir, comer, para poder trabalhar? <risos> será que a gente ainda vive na época da escravidão? Será que isso é qualidade de vida? E ainda dizem que nós vivemos em um mundo livre. Por que será que 99% da população se encontra infeliz? Por que será que apenas 1% consegue se destacar da grande multidão? Qualidade de vida é muito mais do que simplesmente ter uma vida boa. Qualidade de vida tem a ver com viver com intensidade, com entusiasmo, com força, com garra, com coragem... Qualidade de vida tem a ver com viver todos os momentos. Qualidade de vida é viver uma vida com felicidade. Isso é estar conectado com a vida. Não é viver uma vida e ser feliz no final. E quando por algum motivo não conseguimos viver isso, a gente fica frustrado. Porque o modelo tradicional, o modelo social e cultural que a gente vive, não traz qualidade de vida. Eu posso garantir isso. Eu casei duas vezes, tive filho, fui funcionário, fui empresário, viajei, ganhei dinheiro, gastei dinheiro, me endividei, bebi, engordei, emagreci, enfim. Também já vi acontecer isso com várias pessoas e talvez alguma dessas coisas esteja acontecendo com você. Por isso, você sabe muito bem o que é deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz a coisa certa? Você sabe o que é ficar criticando a si mesmo, se culpando, se punindo. Você sabe o que é ficar com vontade de jogar tudo para o alto e não ter coragem de fazer isso. Você sabe o que é manter um controle aparente e por dentro estar tá se sentindo inseguro, preocupado. Você sabe o que é sentir que está sendo engolido pela vida. E tem mais, sabe aquela sensação de que você tem uma grande capacidade, mas não usa, não coloca isso ao seu favor. Aí depois vem aquelas aspirações bem irrealistas, aquelas fantasias absurdas que surgem justamente porque não usa o potencial que tem. E quando uma pessoa está desconectada com a vida, ela não tem realização, não tem qualidade de vida, não tem felicidade. Ela costuma fazer uma coisa terrível que só piora a situação. Olha só e me diga se você já viu isso acontecer. Uma pessoa que gasta dinheiro e energia só para mostrar para os outros que está feliz e realizado, mas por dentro se sente triste e inseguro. Eu não sei se é o seu caso, mas esse é o pior investimento de todos, é uma declaração de desespero que só aumenta a ansiedade, o estresse e a infelicidade. Eu consegui transformar a minha vida quando eu investi em conhecimento. Me dediquei ao estudo e à compreensão de temas sobre desenvolvimento humano, produtividade, comunicação, liderança, empreendedorismo. E olha, não foram poucos os cursos que eu fiz, dos mais variados tipos que você possa imaginar. Até que um treinamento em especial acabou sendo responsável pela grande virada que ocorreu na minha vida. Foi nesse treinamento que eu me deparei com o meu lado mais escuro. Eu me deparei com as minhas emoções, com os meus pensamentos com os meus comportamentos limitantes, que estavam detonando a minha vida em praticamente todas as áreas da minha vida. Nesse treinamento, duas coisas ficaram bem claras para mim. Primeiro, o porquê eu não estava conseguindo ter sucesso e realização nas áreas da minha vida. E o segundo, como eu poderia virar esse jogo definitivamente. Conquistando qualidade de vida e sucesso na vida pessoal, profissional e nos relacionamentos. A partir deste ponto, as coisas começaram a mudar de verdade e de forma consistente. A situação que eu estava não representou dificuldade ou obstáculo para eu conseguir colocar em prática todas as técnicas, as estratégias que aprendi lá naquele treinamento. E eu testei essa poderosa metodologia para ver se funcionava com outras pessoas do mesmo jeito que funcionou para mim. E depois de eu aplicar também o mesmo método com as minhas equipes de trabalho, eu me certifiquei de que realmente esse método funciona, seja qual for a realidade que a pessoa se encontre. Se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, esse treinamento vai virar o um jogo para você e de maneira mais rápida do que você pensa, independentemente da situação que você vive agora. O primeiro passo é saber onde você está e descobrir o que precisa mudar. Por isso, eu estou te disponibilizando essa ferramenta gratuita. Clique no link que estiver nessa página, faça uma avaliação das áreas da sua vida e descubra o que você precisa para viver bem. Depois de muitos anos de dedicação, de estudo, de transformação, eu posso sintetizar alguns segredos que foram a base de toda a minha transformação. Esse vídeo já está ficando grande demais, no próximo vídeo eu vou compartilhar com você esses segredos. Eu vou falar sobre. A busca essencial do ser humano é um tema polêmico, mas eu vou entrar nesse assunto pois é essencial para se conectar com a vida. Você já se perguntou o que eu busco nessa vida? O que eu realmente quero? Vou falar também sobre os dois grandes pilares da felicidade. E isso vai te dar uma clareza muito grande do que você precisa fazer para realmente conquistar mais felicidade imediatamente. Para trilhar no caminho da felicidade precisamos de duas pernas e eu vou te mostrar Quais são elas para você fortalecer. E vou te explicar também quais são as três grandes armadilhas que impedem qualquer pessoa de ser feliz. Talvez você esteja preso de uma delas. Então não perca o próximo vídeo, você vai receber ele em seu e-mail. Caso ainda não tenha se cadastrado, cadastre agora para garantir que receberá os próximos vídeos. Agora eu quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário dizendo o que você achou do que você viu até agora. Não adianta nada eu estar aqui se você não está aí. Então rola essa página para baixo e deixe seu comentário e as suas dúvidas. Eu faço questão de responder a cada uma delas. Até mais.